Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa playlist, ensinando como que a gente utiliza o pacote Multivariate Análises, nós vamos verificar aqui hoje como que a gente né, consegue utilizar a função para fazer tendogramas. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com o um colega de vocês, dá um joinha aí, né? E vamos verificar aqui é, como que a gente utiliza esse pacote. Eu já ensinei como que a gente instala esse pacote em vídeos anteriores okay? é, Após a gente ter o pacote instalado, nós vamos ativar esse pacote então, Eu vou ativar o pacote, escrevendo o nome dele Vou dar um CTRL ENTER E agora que a gente tem o pacote instalado, a gente pode abrir o manual Se eu colocar a interrogação e o nome aqui do nosso pacote, a gente consegue abrir o manual Vou vir em índice e aqui a gente já tem uma função chamada Dendograma, de que é a qual nós vamos aprender a utilizar hoje. É, nós conseguimos ver que essa função Dendograma de a gente precisa de dois objetos. Um objeto contendo a nossa matriz de dissimilaridade e outro obtendo um número, né? contendo um número. Sendo esse número, qual que vai ser a nossa metodologia, né? o nosso algoritmo utilizado para a construção do Dendograma. Aí vocês podem ver que há aqui oito opções. É, logo aqui embaixo a gente tem um manual, né? o manual O manual é muito legal que ele nos ensina então, de forma bastante fácil como que a gente consegue utilizar a função Vou colar aqui é, Nesse exemplo né, eu vou utilizar aqui o dados med Que é um conjunto de dados que a gente tem onde nós temos 10 indivíduos é, E temos aqui né, 7 variáveis e respostas é, Vou estimar uma medida de dissimilaridade Estou né? obtendo aqui a distância euclidiana. Eu já falei sobre como que a gente obtém essas matrizes aqui de similaridade na última aula. Quem não viu, assista aí. E agora, para a gente obter os dendrogramas, é muito fácil. Basta nós colocarmos aqui então o DIST, que é essa matriz de similaridade que a gente acabou de criar, né? e um número aqui indicando qual que é o nosso algoritmo que a gente quer utilizar. Se a gente quer utilizar o método vizinho distante, basta colocar aqui o um número 2. Né? Então, a gente tem aqui método vizinho distante para a construção do dendograma. Se por acaso nós quisermos aqui o PGMA, basta colocar aqui o um número 3. Né? E vocês podem utilizar aqui diferentes números indicando qual que é o método que vocês vão utilizar né, para representar da sua matriz de dissimilaridade. É, nós temos uma playlist chamado curso de análise multivariada. Para quem não viu, vale a pena dar uma olhadinha. Lá a gente ensina a teoria né, associada aí a cada uma dessas metodologias é, sobre medida de similaridade, sobre dendrogramas, né? e lá vocês vão ver a teoria que é muito importante né, para vocês entenderem então como que a gente interpreta esses valores, o que é que diferem, né, uma metodologia, um algoritmo. Né, é, em relação ao outro, então muito legal. E além de nós termos aqui o dendrograma é, o pacote ele retorna para a gente algumas informações importantes. É, nós temos a nossa medida de dissimilaridade, de que é essa que a gente criou aqui anteriormente, chamado dist, e temos a nossa distância fenética. A distância fenética são esses valores aqui, que a reconstituição da nossa matriz de dissimilaridade é a partir dos pontos de fusão que a gente tem aqui no nosso... Dendograma, fazendo a correlação né, dessa matriz de distâncias fenéticas com essa nossa matriz aqui original, a gente consegue obter a correlação com a fenética, que indica para a gente né, é, se nós estamos conseguindo representar bem a nossa matriz de dissimilaridade por meio do dendograma. Outras funções interessantes, ou melhor, outra metodologia importante que a gente tem aqui é o método Mojena. O método homogêneo indica onde que é legal a gente fazer um corte aqui para a formação de grupos. Ele está falando aqui que é legal a gente fazer um corte no valor 0,2. Então, se eu fizer um corte aqui em 0,2, nós vamos ter aqui dois grupos. Não, melhor, 2,2. Nós vamos ter aqui dois grupos. Um grupo formado né, pelo nosso tratamento 6 e 8, e um outro grupo formado pelos demais tratamentos. Existem outras metodologias também que a gente pode utilizar para nós verificarmos onde nós vamos colocar os cortes. Em breve eu vou acrescentar né, essas metodologias aqui no pacote, mas uma que inicialmente a gente pode utilizar, que é muito tradicional de ser utilizado, esse corte aqui pela metodologia de Mogena. E havendo várias metodologias, né, vários algoritmos para a gente obter os nossos dendrogramas, a gente pode obter por diferentes metodologias e selecionar aquela que vai nos dar o maior estimativo de correlação com a fenética, né? Aquela que dá o maior valor de correlação com a fenética, quer dizer que é o melhor algoritmo para nós conseguirmos sumarizar as informações da nossa matriz de dissimilaridade. Okay? Então são os critérios que podem ser utilizados. É, então, por essa aula é só isso mesmo, a gente aprendeu aqui como que a gente faz dendrogramas utilizando esse pacote. É, se inscreva aí no canal e vai acompanhando os outros vídeos, ensinando como que a gente consegue fazer as outras análises multivariadas, ok? Até a próxima aula!